Beleza? Da Darryl aqui e nesse vídeo eu vou fazer um tour completo aqui na tumba do herói da periferia Duel do Eldor Ring, que é praticamente a primeira dungeon que a gente encontra ao iniciar o jogo. Primeiramente, para vocês entrarem nessa dungeon, vocês precisam desse item, a chave de espada de pedra. Ela é a chave que vai ser usada para liberar essa dungeon, logicamente. Uh, vocês podem encontrar ela com vendedores ambulantes, é, aquelas duas gêmeas que tem na mesa redonda e até mesmo andando pelo mapa, qualquer lugar você pode acabar encontrando. Mas lembrando que você precisa de duas dessas chaves para colocar aqui nesse treco, senão ela vai ficar com aquela barreira de névoa que a gente vê em porta de boss, só que branca. Certo, agora o tour realmente começa, eu vou deixar a gameplay rolar e ir pontuando se tiver algo importante. Primeiro ponto, esse, sei lá, maquinário, é... acho que vocês já sabem, mas ele é hit kill. Então toma muito cuidado de ficar perto dele, senão pode acontecer alguma coisa como essa aqui. Aqui você já tem dois caminhos. Primeiro, se você já jogou antes e só quer um atalho pro boss, você pode fazer esse caminho aqui. Mas, se você ainda estiver explorando, você faz a mesma coisa. Só que ao invés de pular de novo, você permanece e segue em frente. Aqui vai com o escudo levantado. Que é o seguinte, se você reparar no teto, tem duas criaturas grudadas. E eu acho que você consegue imaginar o que vai acontecer, né? Lá na frente, vai ter um item. E aí, o recomendado é que você vá rolando ali pela esquerda, mais ou menos, pra você evitar o bicho quando ele cair em você. Porque ele vai dar meio que um dano diário e você vai ser jogado longe. Então, toma bastante cuidado, vai rolando, pulando, sei lá. E aí, você vai e volta correndo pra pular na plataforma de baixo, se você estiver voltando, que nem um caminho não fazendo vídeo Arcão, né, mano? Mas vamos lá, que tem mais caminho para percorrer ainda. Seguinte, vocês descem aqui e seguem esse caminho em cima. que é uma magia, se eu não estou enganado. Depois que você matar ele é só descer tudo e ir para o boss. Se você perceber aqui do ladinho, você vai encontrar o último atalho que a gente fez para ir o boss. E é basicamente isso, pessoal. Desce aqui, não tá? continua descendo, e o free com boss, que tá, a área toda está finalizada. Bom, eu não ia deixar o vídeo de eu batendo no boss, né? Mas como eu matei ele de primeira, eu vou deixar aqui o um vídeo e aí vocês podem até, sei lá, pegar alguma dica. Mas o vídeo acaba por aqui, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado muito. Valeu, falou e até a próxima.